todos nós devemos nos, é, nos associar, não é? Que é mais um grupo privado de direitos. Quer dizer, o grupo dos excluídos vai crescendo, não é? Nós temos é, uma gama enorme, não é? é? E todos sabemos. E todos nós somos responsáveis por tentar reverter esse quadro dentro da nossa profissão, pelo, inclusive pelo nosso Código de Ética, não é? Que nos conclama a isso. Embora não estejam sendo exatamente maltratadas, entendeu? É, no sentido de que em muitos lugares, né? O tratamento é muito pior, não é? Mas também nós temos ali, em, em pequena escala, algumas salas que são é, direcionadas para receber determinado tipo de pessoa que possa dar um problema, entendeu? É... é pessoas que não têm a privacidade isso de forma geral um ambiente fétido mal iluminado com fiação aparente é, com é, a privacidade pro banheiro sem porta sem chuveiro não é não, não, nenhum tipo de chuveiro elétrico pela que você via, entendeu é, as janelas sem regulação de claridade ou de ou de, ou de frio ou calor então nós observamos isso, por mais que a gente lave, que a gente chegue depois de lavar os corredores, você vai ver que a coisa foi, entendeu? Mas embora não seja dos piores, entendeu? Frente a outros muito piores, como como descreveu o o colega Rodrigo Rosa do Rio Grande do Sul, entendeu? É uma coisa que tem que ser abolida, não é? Tem que ter outras alternativas. Existem legais, existem pela lei, existe pela. pela, pela é, que tem que ser estudada junto com a OAB, os psicólogos em suas localidades, com as suas, é, suas parcerias locais e também pelo Conselho Federal, pelo Sistema Conselhos e pelos parceiros nacionais.